Pijão, sempre é meu lema Rima comigo, truta, pra você não vale a pena Logo no beat, cat, bandido com o terror do da pena oh! Aí, sinceramente, não sei que você oh! te rir, te dizer, não tem Eu sei que oh! você não vai se falta pela disser Mas não vai além, nunca vi no trem E se o papo povo está aí na terra de rima Você não é ninguém, e já tá ciente. Que você é quem? Gente, já não sabe a contagem é delinquente oh! Eu sou vergonha pra ninja. O da Tena nunca que vai filmar minha corrida, porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida. Oh, oh, oh, oh. Chegar no meu lugar, Você falou que não sabe quem sou. Sou coiote da LED. Como não sabe quem sou, o meu nome se conhece.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 Caguejou na hipocrisia Encontre suas palavras porque a derrota é fria Então agora você fica quieta Porque você sabe que você vai encontrar cama vazia Quando eu chegar em casa Porque sua cova hoje é raça E não adianta mais nem cava Tá vendo, foi falar que não nada vai ser repetido E caguejou na sua palavra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 Chora, chora e vem depois na revanche ah, Quantas vezes sem combustível usei O levanta sua cabeça e vi No espelho alguém dizendo Não esqueça que você pode ser ser Deus Você pode ser seu perigo Você pode ser seu diabo, inimigo Ou melhor amigo não seja um Deus tão cruel, parece que você não tá criativo. Você tá mais punitivo, você tá mais incisivo. Falou do magrão a diferença entre ele e você é a rima e o improviso. Oh! E a sua é... Pagação de pau, pois meu nível Tá aqui e eu não abaixo minha moral O meu Deus é punitivo A todo momento, pois a sua Bíblia é o bezerro, já é o Velho Testamento oh! Falar de Bíblia e de Velho Testamento, acho que nessa Você se perdeu faz tempo O Evangelho não é para bois Nem para bobo, se o Evangelho É velho, então faça ele virar novo oh! Eu tô na função, velho ou novo Não muda nada Cê sabe por que que eu tô maduro se eu não estudasse o meu passado, qual oh. presente teria o futuro? Uou! O futuro é construção, mas você pecou na rima, pois falou de geração Você tem que entender que pra você ser campeão, lá atrás existia Coel, Din e Vinição Não tem a lei, no meu estado tinha Alves Marinho, Dedé Birubiru e Zen, você sabe por que que eu tô de verdade? Esse Deus é punitivo, pois babou demais o ovo de outra cidade. Oh! Olha que falsidade! Qual o problema de eu reconhecer que São Paulo tem qualidade? Lá em Brasília, realmente tinha Alves, Dedé e Zen. E depois que eu parei, não veio para rimar ninguém. Oh! Cê ah, é ah. maldade, mano. Esse cara fala demais. Vai me expulsar da minha quebrada, esse rapaz. Meu mano, a rima eu faço. Na minha quebrada eu sou quebrado. Quebrado hoje vai sair seus dois braços. Pode crer, vai pra casa do caralho. Na quebrada, cê é quebrado, então eu nem vou ter trabalho. É foda. Você é Hoje na deu eu vou terminar o que você mesmo começou Eu quebro na quebrada, vou mandando o conjunto é faço o for quebrado e quebro o SGMC junto Você entendeu? Meu faço esse é o conjunto Você é fraco e muito ruim, eu nem vou dar assunto Pra você eu nem posso causar discórdia Porque é fraco, isso geral concorda Pode me partir, que não vai ter paródia Que se partir o japa ele vai virar o exódia <risos> Se você virar exódia, melhor você no rimou Meu parça, eu faço esse fim Exódia, nesse jogo de carta O basque é o Gambit Ele é o Gambit, só que ele é vacilão Pois pra pegar a carta, passou a língua na mão No e yu vai pra casa do caralho Na batalha da aldeia, carta fora do baralho oh! esse MC otário, eu passo a língua e faço a seda que não falha, pra dolar e botar fogo nesse MC paia. Pode crer. esse nome <risos> é da rima feia, ele queimou maconha e eu queimei a aldeia, você não entendeu, Na mestre de cerimônia, não preciso queimar ela, já queimaram a Amazônia. Uou!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 É nóis, falou, rima seu HD aqui.